Como que é o seu nome? Meu nome é Evangelista Teles. Evangelista Teles da Silva. Meu pai era ferroviário. Morou em várias outras cidades, né? Nas beiras de linha, né? Conforme eu costumava dizer. Depois ele morou, como nós mudamos para Franca, eu tinha 12 anos, morei ali de frente à Varitex, na Francisco Martins, também era casa de ferroviários. Depois nós mudamos para cá, por baixo da Fepasa. E nessa casa, onde está acabando sendo destruída, eu morei 13 anos aqui, quer dizer, a minha infância toda aqui, a minha mocidade, eu saí daqui para casar, com 23 para 24 anos. Agora eu passo aqui e tô vendo aí essa, essa coisa terrível, né? Hoje pela manhã eu ia tirar foto dessa casa aqui, que era do seu Odilon, Odilon de Brito, que foi. É, ele foi feitor, né? ele foi de tudo, mestre de linha, uma pessoa muito amiga nossa, muito próxima do show, da nossa família. Quando morávamos fora, inclusive ele que ajudou meu pai a transferir para Franca por causa da caneta, porque ele era uma pessoa muito influente, muito importante, muito gente boa. Então ele nos trouxe aqui para Franca. Eu ia passar para tirar uma foto agora pela manhã, para colocar no Facebook, para guardar de mensagem. coração partiu quando eu vi que a, o que restava na casa que ele morou. Onde não tinha tranca na casa dele. Você chegava, subia dois degraus, puxava um arame, estrancava a porta e você entrava para dentro, ia na cozinha tomar café. E vivia a minha mocidade aqui. Os filhos deles são meus amigos, hoje a gente se chama de irmão, pela nossa vivência, pela nossa criação que nós tivemos aqui. E agora repetindo, passei aqui para tirar uma foto e essa situação onde foi meu quintal, onde vivi. Cresci. Agora simplesmente vou... acabou. Que coisa boa. Fala pra mim, quem são o seu pai? Como que chamava? Meu pai se chamava Jovino ah. Teles da Silva. Ah, a minha sim. mãe, Maria Juventina ah. Teles da Silva, ela, ela lutou até a última hora pra ficar com essa casa. Não de graça, mas pra comprar. Mas certo. devido aos arranjos né, que as pessoas fizeram na época, ela não conseguiu. Seus irmãos? Meus irmãos, meu irmão mais velho, já é falecido, que é o José Francisco da Silva, que ele aposentou como bombeiro, mas hoje é falecido. A minha irmã Manuelina Teles da Silva também, já falecida há pouco tempo. E depois o meu irmão Angelino, né, que é vivo hoje. Eu sou evangelista, o penúltimo evangelista Teles, tem o irmão Paulo César, que é o caçula. Todos eles viveram e vivenciaram isso aqui. O, o evangelista, você mora em Franca? Sim, moro em Franca. Você trabalha com? Eu trabalho com comércio exterior, tá? é, assessoria das empresas para exportar, importar, faço na parte documental, e desembaraço do anel. Oh, você chegou na hora certa para você, atrasado, porque Sim. já tinha demolido a casa, Sim. mas eu tô aqui... É. Registrando Ronaldo, o Ronaldo, pastor Ronaldo. Perfeito. E, e você chegou para contar um pouco dessa história ah, bonita tá da Franca. Fica só um pouquinho para cá, só um pouquinho. Porque ali, ali você, da sua casa, você passava, atravessava a, a linha. Do Sim. Trem. Eu atravessava a linha, passava por dentro da estação onde hoje é o Cometa para eu ir trabalhar. Isso ida e volta, entendeu? O que era o pátio, era tudo fechado, era o nosso quintal. Aqui né? você estudou no Barão? Sim, estudei no Barão. Ah, me fala um pouco sim. de professor lá do Barão. Ah, sim, a gente lembra vagamente, já faz um bom tempo, né? Já todos no dia 55, mas eu me lembro muito dos professores, lembra do Irene Salomão, que foi uma das professoras que mais marcou ali, a minha vida, entendeu? os outros professores também eu lembro de São Luís que ele era ali que cuidava do, da molecada, né? No meio da do, do, do, do recreio escolar ali. Quem que era o diretor da sua época? O diretor na, na época era, era a dona... foi a dona Lola na época foi a dona Lola ela morava ali, não sei se ela tá viva ainda, né? Morava próximo do Barão também Entendeu? O, o evangelista me desenha um pouco aqui, me fala um pouco, e essa casa ali na frente tinha mais casa, ah, é que sim. Era? Fala uh, aí falando sim, fala Fala aí pra mim. Ela é, ali até no final, aqui uh, só tá mostrando somente a sala, e com certeza no fundo ali o quarto, onde era o quarto do meu pai, de minha mãe. Aqui tinha um outro quarto que eram nossos filhos, uh, tinha cozinha, entendeu? No fundo tinha um quarto, despejo com a varanda que era onde minha mãe lavava a roupa e nesse quarto de despejo tinha um outro anexo onde tinha também ali é, um fogão de lenha muito apropriado para época né tinha um quintalzinho muito pequeno aqui também tinha uh, um pé de limão uh, vários canteiros onde meu pai fazia o can... uma hortinha né? que ele tinha esse hábito de fazer a horta ali, de plantar o alface a cebolinha entendeu era uma vida, uma coisa para quem viveu, com certeza, o pessoal da antiga Fepasa, Mugiana, que vê isso, olha, se alguém não chorar, é, pelo menos vão chegar próximo das lágrimas, porque foi uma, uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa Uma história muito preciosa, né? Muito preciosa, uma coisa muito forte, só para quem viveu, para sentir o que eu estou sentindo agora, e falar da maneira que estou falando agora. Você tá ouvindo certo. aqui, o, como é que chama, que é, o, o barulho da Morgiana que ela fazia com... Vinha o, longe, né é. bem longe, apitando aquele api, sabe. aquele apito. E a gente falava assim, olha, é, o meu tio Juversino, que também foi ferroviário, já falei, o Juversino Teles, né? é, fechava a porteira, porque lá na frente tinha ali... A cancela. Tinha as cancelas, né duas cancelas pintadas de amarelo e preto ele fechava essas cancelas para o tempo passar e também seguir caminho. Depois, com um certo tempo, o um trem começou a ficar parado só aqui em Franca e retornava novamente para as outras cidades ali do. Evangelista, o, eu conversei com uma pessoa e ele estava contando que tinha um passador ali embaixo ali. Por baixo da. Por da, baixo da, da cancela, sim. Da cancela. Sim, existia. Existia a rua normal e por baixo existia um passadouro de pessoas Quer dizer, para não atrasar né, a turma que estivesse passando Quando coincidia com a passagem do trem Então passavam, as pessoas passavam por baixo O trem chegando era uma festa? Ah, era uma coisa diferente, maravilhosa Eu lembro do José Bosco, que foi o último, ah, digamos, é, é, gerente, o gerente aqui, o aqui chefe em Chefe da, da, da estação, estação. Ele quem fechou a porta pela última vez, eu lembro dele colocando os staffs Os staffs eram argolas, né? Que o pessoal é, chegava as mensagens, né? E também iam. Existia um gancho, prendia-se um assim, nesse gancho, o maquinista passava com esse staff retirava um, já colocava o outro, que era as mensagens que chegavam e pegava as mensagens que já estavam indo. Então é uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa. Quem me deu isso aqui muito vai esqueci, para levar pro essa da vida uma lembrança sim lembrar, uma lembrança uma lembrança muito forte muito forte é. do coração que coisa, que coisa boa eleador é, é, e botei no senhor também né de gosta da presença na época né é. indicação de um amigo meu aí né, não precisamos falar o nome né é. mas posso falar que botei no amigo ali foi é. muito ativo né pelo menos um pouco que eu ó, oh, Eu estou registrando essa história E essa história Aqui Não é uma foto O que eu registrei hoje Com a sua pessoa evangelista Foi uma emoção É né? um bem, sentimento Muito profundo de que A vida passa Sim É progresso, a vida passa Mas eu acho que poderia preservar Deveria se preservar de uma é, certa sim. forma, fazer um centro cultural, qualquer coisa, a expor não só ah, coisas da Fepasa, da ferrovia da Mugiana, mas tem tanta coisa na franca que poderia de repente ser preservado aqui também, né? Porém, é o progresso evangelista. A A franca precisa de pensar um pouco nesse momento que foi uma um, eu vou falar uma expressão que você vai concordar comigo. Você trabalha com comércio, essa explosão do crescimento. Sim. Que tornou-se uma cidade pequena para uma grande cidade. Uma grande cidade. E você presenciou toda essa, essa mudança, né? Ah, 55 sim. anos, né? Sim, tanto aqui, digo em termos da FEPASA, como das fábricas também. Indústria de calçados. Indústria calçados, aqui em Franca também. Várias, várias que eu vi assim chegar no auge, né? E hoje, infelizmente, com essa condição, com essa, essa situação mundial, não só franca, né? É. Vive nessa, digamos, penúria, né? Para é alguns, bom. né? E, e esse decréscimo né? que existe nessas grandes fábricas hoje, existiam, né? É. Nessas... Eu creio que nós estamos marcando, talvez, um, um momento de transição. Porque nós vivemos um momento de... Pessimismo, Sim. De descrédito. Sim. E agora nós estamos. É, mexeu na nossa alma, do no orgulho Exatamente. brasileiro. Mexeu, meu e, orgulho. e aqui você está falando de Franca, quando eu conheci Franca em 70 e poucos, Aham. eles falavam que aqui é uma cidade que é muito bairrista. Barrista que valorizava Sim. muito Sim. Ó, o canto da Franca, né? Aham. O capim-mimoso, as três colinas, três colinas né? né? E eu creio que nós estamos revivendo esse momento, isso aí para mostrar de uma geração nova que está chegando para sacudir um pouco Sim. e trazer é, calor à vida. Ah, né? precisa a vida. Eu eu presenciei. É, o desmanche do Hotel Francano que Sim, poderia. eu vi Eu vi também Algumas casas em Franca sendo demolidas Sim E hoje é, a gente não tem nem foto quase Nem né? foto mais É, é, é na memória e algumas fotos O Hotel Francano, por incrível que pareça Na época eu estava trabalhando Como despachante No edifício Pedro II No nono andar Você ouviu o barulho eu... das máquinas e não o... não só a poeira Não só ouvi mas como vi do de cima sendo desmanchado pedaço por pedaço igual o que está acontecendo aqui agora. Aqui. Infelizmente, é. aconteceu dessa forma. Pouco é. a pouco e foi sucumbindo e sumiu na, na, na, na poeira da, das máquinas e ficou guardado na memória em algumas fotos aí que daqui uns anos vou mostrar. E infelizmente, conforme eu disse que, deve, que eu acho que deveria ser preservado, nossos netos, bisnetos não vão ver. Por foto, talvez é por foto é, por foto evangelista. Eu tô vendo você com seu ah, o, o crucifixo aí. Crucifixo, né? e evangelista, falando de um nome de que tem fé, fala um pouquinho sobre a vida. A vida é uma caminhada, é uma caminhada muito dura, muito difícil. Mas nós somos os responsáveis por aquilo que nós vivemos. Aquilo que eu vivo hoje é porque eu, eu, eu, eu vivi isso no, no, ontem. É. Então, eu, hoje, hoje eu preciso me melhorar para amanhã ter um pouquinho melhor de vida. Então, a... nós somos o resultado das nossas vivências. A nossa vivência é o nosso plantio. É o nosso plantio. O que, que, é que nós, nós estamos plantio. colocando na terra? Exatamente. Deixando de rastro. Exatamente. Na Exatamente. nossa caminhada. No nosso momento, na nossa vida, na nossa família. É o que a gente é a que a gente vive, é a que a gente come. Agora você falou do seu pai, dos seus irmãos, agora sim. fala de você, a sua esposa ou a sua família. Você ah tem... sim, graças a Deus eu tenho uma família muito estruturada, principalmente pela religião, Certo. não são todos de estar indo na igreja, mas todos, todos fazem as suas orações, mas nós temos o hábito de tomar café junto à mesa. Minha filha hoje, a Mariana, mora fora, que é a mais velha. Ela é... faz algumas fotos, alguns designs lá em São Paulo. Então, está sempre, todos os dias, hoje tem o um WhatsApp, né? É. Ao vivo a cores, né? Então, nossa família é uma família muito estruturada. Mais quem são os seus Tem filhos. o Matheus, o Matheus, meu filho, que tentou aí no futebol, mas não era para ser, porque machucou os joelhos na hora que estava bem, numa fase legal de crescimento é. da filha dele, da, da vida dele. E tem a Marina que é mais nova, está com 20 anos hoje, tentou no vôlei também, não deu certo por algumas coincidências que acontece aqui em Franca, um bairrismo que acontece muito aqui em Franca, então muito valor para o pessoal que vem de fora, certo. tá? Agora quem está aqui dentro não tem esse devido valor, para você se sobressair no esporte em Franca, mute! saia fora de fraca, porque aqui, infelizmente, é, os que vem, por algumas pessoas... Os que chegam, triunfam, né? É, os no que certo. chegam, eles, eles dão todo o um respaldo, é. mesmo não tendo a mesma qualidade e competência. É. Não Ou... só minha filha, mas vários outros que já passaram. Evangelista, você já tem netos? Não, ainda não. Não. Ainda não. Estou casado há, há 30, 31 anos de casado, certo. entendeu? Não tenho netos ainda, né? Vamos ver esses meninos lá. Se aparece. É o Ronaldo. Eu estou aqui vibrando, emocionado, de poder fazer esse registro junto com uma pessoa tão especial que eu não esperava. É, chegou para fazer o um registro, eu já estava aqui registrando, tirando umas fotos, e ele que deu vigor à nossa conversa. Parabéns, o evangelista. Eu que agradeço. Eles eu quero ficar... muito... Muito potente fazer esse registro e emocionado. Sim, eu fico feliz, de, feliz de participar. Vou querer ver uma cópia disso aí para eu, eu guardar. Vou colocar isso no YouTube. No YouTube? É ah, ótimo, ótimo. E no meu Facebook vou... lá. Sim. Certo. Vou anotar o número do senhor O povo da que eu... história da Franca. E muito bonita a história. Você desfilou muito aqui da Praça Sabino Loreira, né? Ah, com certeza. Além da Praça. Ali tinha um campeão de futebol, onde nós, né? é. jovens, né? Esses garotos, é. igual o Paulinho, o Renê, o Sérgio, todos os outros, nós tínhamos ali um, um time espetacular ali que jogava futebol. Era nosso terreiro, nosso quintal, né? Não só ali, no campinho, jogava descalço? Jogava, não, ali, Desca na de frente é. aqui à minha casa, era cheio de pedrisco, né? A gente jogava descalço gente aqui. Jogava descalço? É, viu? sem nada saía aquele futebolzinho gostoso de... Final de tarde ali era uma coisa maravilhosa, uma coisa muito boa. Né? Agora você coloca o chapéu para terminar, é, como se o grande que fez aqui, ó. Isso aqui é um detalhe, Um né? detalhe, é, é detalhe, parabéns, parabéns. Eu é, quero apertar é, sua mão é, com emoção, viu? Que é isso, é tudo Foi mesmo. Foi muito bom mesmo muito bom. apertar a mão de um que morou nessa casa aí, ó. Sim. Essa casa tá, se tá nos finalmente, né? É, tá nos finalmente. Vamos falar na UTI, é. É, não, mas eu acho que. Pode preservar. Não sai. Não, não sai da UTI. Não sai da. Não. não sai da UTI. Não sei por que não demoliram o total ali, mas. Só se forem fazer alguma coisa, restaurar aquele pedacinho, é. fazer algum restaurantezinho, alguma lanchonete, mas não creio. Não, não creio. Ó, é. oh, obrigado.